E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Grind. Metroidvania é sensacional para PC e ainda para nenhuma outra plataforma, mas eu acho que vai sair Vamos jogar mais um pouquinho na nossa gameplay, hoje a gente pretende fazer duas áreas, mais ou menos Tudo bem, no último episódio a gente subiu esse elevador e chegou a esta área aqui A gente nem sequer viu o nome Chama Pilar do Mundo O Pilar do Mundo é onde você pega quests com um carinha que a gente já vai conversar. Tem várias coisas aqui, é tipo uma área principal, né? A gente não vai fazer nada por enquanto. Vamos falar com este menino aqui, ó. Ah, aí está. Eu esperava que sua espécie não pudesse se formar de um útero despedaçado e espalhado. E ainda assim, aqui está você assumindo a forma. Não importa. Como você já está aqui, podemos muito bem fazer um acordo. Eu sou Shidra do Pilar do Mundo, Forjador do Fôlego, Mediadora e Criadora. Eu sou a ordem e sua defensora. E você, Atlã, nessa sua forma incompleta e enfraquecida, talvez não se lembre com o seu propósito aqui, não? Vou ajudá-lo. Mas primeiro você vai me ajudar. Uma fera antiga e voraz vaga pelo covil do devorador. Está forte no alcance, mas não do seu. Destrua a fera e entrega a gema dela. Enquanto isso, num gesto de boa vontade, eu ofereço aqui um no serviço de criação apenas pelo preço de materiais necessários para o processo. Boas vindas, Acla. Tá, aí ele vai marcar no mapa onde a gente tem que ir, tá vendo? Parece muito por onde a gente voltou, mas na verdade é por toda a parte de baixo. A gente não vai enfrentar essa feira hoje porque é um longo caminho até lá. Mas a gente vai fazer o upgrade nas nossas armas. É possível melhorar. A gente está usando, se não me engano, esse, essa aqui, tábua informe, sim. E a gente já não tem massa suficiente para fazer o upgrade, mas temos sim, temos sim, temos uns fragmentos que a gente coletou. É só coleta, pegar eles e usar, aí ele aumenta aí os nossos fragmentos e a gente pode terminar o upgrade e deixar a nossa arma mais pesada. Hum, escolha bem, Confirmar Agora a gente precisa de um fragmento diferente né? Um fragmento de metal sanguíneo que a gente só vai encontrar mais pra frente Esse personagem vai bater muito mais forte Se a gente seguir em frente aqui Vai ter uma porta fechada Porque não é o momento Pra cá Se eu não me engano tem um mapa do mundo Baliza harmonizada São duas balizas harmonizadas que nós vamos ativar hoje essa área é molezinha, mas está próxima, é o inferno Isso aqui equivale ao fast travel A gente só abriu um deserto informe A gente pode viajar entre as áreas com muito mais facilidade E aqui O fragmento do Pilar do Mundo, tudo bem? Vamos ignorar todas as conversas como a gente faz normalmente Porque tem muitos personagens aqui Trocar ideia, mas nenhum melhora em nada assim nossas conversas. E aí a gente chega nesse ponto, nevrática, que é o ponto principal do vídeo de hoje. A nevrática é um lugar muito complicadinho, viu? Então, eu acho que esse vídeo é importante Para quem tá preso aqui. Não tem chefe, mas. A gente pretende aí, encontrar o pilar né? Que desenha o mapa E também, e com cautela aqui Os inimigos aqui são bem pesados É possível ignorar muita coisa Esqueci completamente que eu tinha que defender absorvemos um, absorvemos outro. Muito bom absorver os inimigos. Não é que os inimigos são pesados, eles batem muito forte, eles não são muito pesados. A gente está indo aqui para um, um rumo Não deu, quem sabe na próxima? Deu Ponto de caça obtido Sempre que a gente derrota um inimigo que equivale a esses pontos de caça Você ganha pontos para aumentar suas skills a gente não tem encontrado muito, anteriormente, não era, nas partes que a gente frequentou antes, não era muito comum os pontos de caça, mas a partir de agora é bastante comum. Levantou o bracinho já. Absorve. Eu não tô com uma. chão, Bolha volátil. Se é um item de arremesso. A gente quase não usa itens nas nossas gameplays. A gente tenta jogar o mais simples possível. Pra ficar fácil de executar os nossos feitos. Esse Pirnlong aí, ó. Também é um bicho aí que pode absorver Vamos tentar manter o nosso HP sempre alto Olha, agora são dois Perfeito Vamos a. Três perfuradores Sempre que você completa a caça Não sei se vocês estão aqui Primeira vez, primeiro episódio Que vocês estão assistindo, mas sempre que completa a caça Você ganha a possibilidade De, de habilidade Você ganha uma, meio que uma habilidade Olha só esse bicho Vamos evitá-lo O que, que temos aqui? Pernas de raiz oca Um pedaço de armadura Legal a gente já vai descobrir se é obrigatório derrotar esse bicho ou não. Aparentemente tudo bem. Tô com certo receio de cair aqui. Hum. Deu ruim, hein? Deu muito ruim. Deu muito, muito ruim. E agora? O que a gente pode fazer? A gente vai dar uma olhada nos itens Temos um fragmento de É or... só um? Tá bom Não sei se vai dar certo É, vai Melhor que nada, vamos ter que enfrentar esse bichão tá. Quando ele fica amarelo você pode puxar, quando fica vermelho você tem que evitar Vamos ver se ele me ataca. Ponto de caça obtido. muito mais comum os pontos de caça a partir de agora. A gente derrotou ele com relativa facilidade. Mas aqui a gente agora vai ter que subir. A gente consegue puxar itens. Legal, né? não é para baixo, talvez seja para cá, então. Tem que ir com muita calma, com muita calma. Aqui tem umas, essas raízes que eletrocutam, isso dá um dano incrível, tem que ir com muita calma. Vocês podem ver, o bicho passou ali na raiz e tomou, meio que instantânea A gente vai ter mais um anime por aqui, em algum lugar, tem que procurar Aí começa a sair raízes do chão, nos atacar nunca é bom Deu tudo mais ou menos certo, né? O ideal é absorver os bichos, né? Vamos ver onde a gente está... ver é que a gente tem que ir descendo... Ó... Não parece bom isso aí, né? Realmente não é, mas a gente encontrou aqui um save... A gente tem muita coisa para investir de pontos, e é o primeiro save. Eu quero muito encontrar o pilar desta área, para a gente não ficar tão perdido. Aqui são os pontos de caça que a gente obteve agora. E o que, que a gente pode fazer? Por instantânea... Esse aqui é bastante interessante, para dar mais e mais dano. Esse aqui é legal. Você vai ter uma cura mais robusta. O que a gente vai fazer agora? Vamos investir em vida, em vigor. Nossa, eu achei que ia dar para investir só em vida e vigor. A gente está muito fraquinho. Aumentamos um monte de força, vamos falar com esse menino. Esse ruído é lá em cima. O elevador do pilar do mundo voltou a funcionar. Só pode significar uma coisa: a mãe dos dilíticos se foram. Hum. Logo agora que os esculpidos estão ficando sem tijolos. Legal, né? Legal pra caramba. A gente meio que chega num ponto sem volta. Vou tentar subir aqui e ver o que, que acontece. Ah, aqui olha só, encontramos. Encontramos o coisa que a gente tem que desativar ficar bem em cima do pilar. A gente procurou aí igual os doidos. E não tinha encontrado. Com isso a gente tira os raios que estavam impedindo a gente de ligar aqui o baliza harmonizada Essa é a parte mais importante desse vídeo, essa baliza harmonizada Agora tudo que a gente vai fazer é... Vou tentar puxar aí. Esses aqui são mais pesados que os lá de cima, viu? Caça concluída. Tem mais um ponto de. Não sei nem se esse cara é considerado um ponto de caça. Vamos só absorvendo os menininhos. Aqui a gente conseguiu mais um fragmento do Pilar. Mais um fragmento de metal sanguíneo, agora a gente já pode fazer upgrades melhores ainda das nossas armas, essas pedras Tem mais um terceiro tipo de pedra enorme Que, que aí você consegue fazer o upgrade total né? Vou dar uma olhada aqui para baixo Pronto Temos que descer para chegar na parte nova Acho que dá para considerar a parte nova Dispositivo descartado Que dá um bizarro Olha só, que beleza A gente não consegue alcançar ali Agora, neste momento Realmente precisamos de mais um upgrade Que nos fará Nos dará grande mobilidade Somente no, no vídeo seguinte tá A gente não consegue nem vir ali Triste, dá uma olhada no mapa. A hum, gente está aqui. Ó. A gente ainda não foi pra cá. A música do Lítico é meio sinistrona. Tem esses bichos terríveis. Dá um dano brabo Duvido me atacar, isso Como a gente tem essa Esse negocinho amarelo a gente pode abusar aí Healing, Olho Volátil Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada Não, não é aqui Não é aqui Aqui tem um negócio, mas não é aqui Essa área aqui tem a armadura mais bonita do jogo É muito bonita mesmo É louco, cara Violência Passagem secreta marota raízes agarraduras. Hum, tomamos ter que gastar aí. Mais um negócio ali! Ele pegou a gente! Não! Nossa, fomos triturados aí por eles! Tudo bem, a gente tá de volta nesse inimigo aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai ignorar ele para completo, puxar esse negócio, descer Bora! <risos> Deixa ele falando sozinho Que tem que ser visitado mais pra frente. Absorvido com sucesso. Opa, não, não foi absorvido. Não. O bicho é pesado aqui embaixo. Agora eles estão alucinados. alucinados, alucinados E agora? O que faz com a situação dessa? exatamente você atrai eles para um lugar onde eles vão se dar mal e provavelmente a gente já está longe o suficiente do aquele bicho lá que solta os negócios pela terra Ouvido do devorador ó esse menininho aqui ó o que que você... cabeça de rocha ah? Esculpido, o que você quer é meu. Meu presente para a filha. Fique longe, ladrão de irmão imundo. Procure sofrerendo. A certeza é negócio. só porque vocês criaram membros maiores para vocês. Ah, de que vale essa sua forma quando ela é feita dos corpos destruídos dos meus irmãos? E as mães, pobre mães. Ah, sai da frente o Pilar do Mundo vai ajudar a corrigir seu erro. Depois de eu dar a ela esse material valioso. E vai me conceder um dispositivo poderoso feito do seu corpo E eu vou dançar sobre os pedaços da sua espécie <risos> Agora saia da minha frente ó. Com certeza, toma um Pérola matizada Tudo que a gente fez que a gente fez não foi grandes coisas não foi grandes coisas a gente meio que abriu duas áreas né? a gente abriu duas áreas é... foi a nevratica e o pilar do mundo né? que tal o pilar do mundo? é só isso? Pilar do mundo? cadê o pilar do mundo? não, ali é o fim do mundo tá essa parte é o pilar do mundo e é a nevratica, o que, que a gente obteve? os mapas por que não vale a pena explorar melhor essas áreas? porque você precisa de uma mobilidade muito maior para essas áreas não serem um pesadelo então o ideal é ir no Covid Devorador, pegar o que ele tem de oferecer dar uma continuada e depois voltar para reexplorar. é o ideal, esse é o ideal então é isso, vocês estão jogando Grime aí Tá aí onde fica esses mapas, que <risos> é o mais importante desses vídeos No próximo vídeo a gente tem chefe, aí sim, vai ser legal, tem dois chefes Bem pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, adora de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Grime é um metroidvania, eu acho que é o melhor do ano até então, melhor disparado Até melhor que ender Lilies não é muito legal de assistir, mas é muito bom de jogar. Essa é, é a verdade desse jogo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Deu amizade.